Considerando a proposição P, se nesse jogo não há juiz, então não há jogada fora da lei. Jogo item acerca da lógica setacional. A proposição P é equivalente. Opa, problema de equivalência, tá? Galera, vou falar aqui direto com vocês. Equivalência, gente. Se liga: equivalência, pessoal. Se liga. Ah, legal. Ó, se liga. Equivalência, meu povo. Tem duas que vocês precisam saber. As duas equivalências relacionam o conectivo sentão. Nesse caso eu tenho o então. Se nesse jogo não há juiz, então não há jogada fora da lei. Deixa eu jogar essa parada aqui para baixo. Que aí fica melhor pra gente trabalhar. Valeu? Acho que assim fica melhor. Vou jogar aqui. Ó... Oh. Aí, ó. Vou jogar mais pra frente. Vamos lá. Vamos lá. A equivalência. Galera, na SESP, na prova do SESP, Sebráspio, Sebrásp, é muito tranquilo de você saber qual equivalência você tem que usar. Renato, você fala que é muito tranquilo porque você é professor. Não, cara. Por quê? Aqui tá o conectivo C, então. Na frase, tá vendo? Aqui ele afirmou o ou. Cara, se ele te dá o se então, me afirmou, estamos diante da equivalência 2. Sempre que tem essa troca de se então com ou, é equivalência 2. E eu vou botar aqui em cima para quem não sabe, como é que é a equivalência 2? A equivalência 2 é o se então, tá? É o se então com ou. Se então com ou. E você usa o quê? Você usa o Neymar O que, que é o Neymar, Renato? Nega da frente Bota o O E mantém a de trás É isso Você usa o Neymar Show de bola, a galera já jogou aí Neymar Zero trauma Então a primeira coisa que a gente vai fazer Vai tirar o ceitão E vai colocar o O Beleza? Vai tirar o ceitão E vai colocar o O Primeira coisa que a gente vai fazer Vai tirar o C então e vou colocar o. Por que eu sei que tem que ser equivalência 2, Janá? Porque eu sei que equivalência 2 é o C então com o. Vou botar aqui. C então com o. E eu sei que nela eu uso Neymar. E aqui, ó, ele me deu o C então aqui. Olha como fica mais simples na sétima. Me deu o C então e deu o, o aqui. Só pode ser equivalência 2. Eu não tenho dúvida em qual usar. Uma vez que eu troco isso, eu boto o Neymar para jogar. Nega, mantém velho, fica ligado que isso vai cair na prova da PCDF, tá? fica ligado, fica ligado mesmo, meu irmão que isso vai cair na prova nega, mantém nega da frente, nesse jogo não há juiz, como é que fica? nesse jogo há juiz nesse jogo já há juiz ou mantém, não há jogada fora da lei vai ficar, não há jogada. Não há jogada fora da lei, acabou. Não há jogada fora da lei. Morreu. Essa é a equivalência. Vamos ver se está escrito isso ali. Vamos lá. Ó. Nesse jogo há juiz ou não há jogada fora da lei? Tá certo, galera? Tá a mesma coisa, sim. Se eu confrontei deu sim, o item está certo. Acabou.